Olá. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Educação, Cultura Digital e Sociedade. Eu sou a professora Miriam Brumarguelho e conjuntamente com a professora Célia Regina de Carvalho, sou responsável pela condução dessa disciplina. No vídeo de hoje, nós iremos tratar do módulo 3, a cultura digital e o currículo escolar. Para esse módulo, nós é, definimos como objetivo conhecer e analisar como a cultura digital se faz presente na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é o documento orientador das práticas e dos conteúdos da educação básica. E quais as implicações dessas tecnologias e da cultura digital no currículo escolar? Para tanto, nós dividimos todo o material de estudo em três unidades. A unidade 1 um é intitulada Letramento Digital, Multiletramentos, Cultura Digital e a Escola. Na unidade 2, nós iremos abordar a educação e sociedade, as dimensões do currículo. E na unidade 3, nós iremos tratar das práticas pedagógicas no contexto da cultura digital. Então, nesse módulo, nós iremos refletir sobre a construção do currículo escolar dentro da perspectiva da cultura digital. Vamos lá? Na unidade 1, um, tratando da temática letramento digital, multiletramentos, cultura digital e a escola, nós trazemos como leitura é, principal, como leitura obrigatória, o texto da professora Roxane Rojo, que é intitulado entre plataformas, odas e protótipos. Novos multiletramentos em tempo de web 2, né, 2.0. É, esse artigo da professora Roxane, ele é muito importante para nós, porque começa a trabalhar alguns conceitos e alguns termos que ainda não são muito familiares é, para alguns, né, mas que permeiam todas as relações... Né, da produção do conhecimento, da apropriação desses saberes dentro do contexto da cultura digital. Então, nós já vimos lá no módulo 1, um, no módulo 2, como é que esses conceitos foram cunhados, como é que eles vêm e chegam até a área da educação. E aí, agora, nós vamos ver dentro mesmo desse contexto de cultura digital as outras relações, interações, as outras perspectivas é, que vão surgindo. Por exemplo, a, a, o termo multiletramentos, ele surge a partir da dinâmica né, da mudança no próprio currículo, quando nós é, tivemos uma atualização de que na educação básica deve acontecer a alfabetização conjuntamente com o processo de letramento. A partir disso, nós tivemos uma atualização, pensando na lógica né, da questão da cultura digital, é, nos multiletramentos, porque nós não vamos mais só pensar no texto alfabético ou no texto escrito, nós agora vamos pensar em diferentes e variados tipos de texto. Nós vamos trabalhar com a dinâmica do texto imagético ou o texto que é produzido a partir de imagens fixas ou móveis, nós vamos pensar no texto em movimento, da imagem em movimento, ou seja, os vídeos, nós vamos pensar em textos em formatos de diagramas, em textos em formatos de gráficos e infográficos, em texto de áudio, enfim. Nós temos diferentes tipos de texto, também diferentes suportes tecnológicos para a produção desses diferentes tipos de texto. Tudo isso requer que nós tenhamos um conhecimento acrescido dentro desse processo. Nós precisamos primeiramente nos apropriar dessas tecnologias, portanto, precisamos nos alfabetizar para elas e sobre elas, precisamos nos letrar sobre elas, ou seja, precisamos aprender a utilizá-las na perspectiva de autores e produtores e não só na perspectiva do consumidor, e esse, essa relação né, de, de apropriação dessas tecnologias na perspectiva da autoria e da produção, ela exige né, um novo posicionamento, tanto do professor quanto do aluno. Essa relação né, que se, se desloca em alguns momentos, né, de produção, é, de protagonismo do aluno e do professor mais como mediador, ela é muito presente nessa, nesse ambiente da cultura digital, quando nós, então, é, lançamos mão desses recursos tecnológicos para nos apoiar nesses processos de produção. Né? Produção de conhecimento, produção de material, produção de texto. Então, tudo isso são dinâmicas que vão se estabelecendo nesse ambiente da escola e que vão mudando as relações. Né? Então, para isso, para que isso aconteça de uma forma é, fluida, com uma organização... Né, que a gente possa fazer todo um acompanhamento desse processo, os multiletramentos são necessários. Né? Então a gente não basta a gente utilizar, trazer uma tecnologia para o ambiente escolar, fazer uma proposta pedagógica para a utilização dessa tecnologia, mas não discutir sobre como é que nós utilizamos, o que ela efetivamente contribui para a mudança nessa relação, mas também como é que a gente utiliza, né? num primeiro momento, o letramento digital, a apropriação da forma de utilizar essa tecnologia, e num segundo momento, sim, um desafio de produção de algo a partir da utilização dessa tecnologia. Então, tudo isso gera novas habilidades. Né? Nós aprendemos a ler a escrever, a produzir em outros suportes, que não só mais o material impresso. Né? Então, nós estamos aí com um, um, uma disponibilidade muito grande de recursos, né, de dispositivos que nos permitem é, mudar a dinâmica da sala de aula, mudar a dinâmica da escola e também nessas relações, produzindo diferentes conteúdos, né? É, esses novos letramentos, eles fazem parte desse processo, né, do, do, do mundo contemporâneo, de ser e de fazer, não só no contexto da escola, ele já existe fora e a escola tenta absorver e tenta trazer esses, essas dinâmicas, né, para o seu interior, é, mas para que isso possa acontecer, a gente precisa entender, né, as bases disso tudo, por isso tão importante a leitura desses autores, tão importante a leitura desse material que a gente disponibiliza, para que a gente possa é, entender esse contexto, para que a gente possa é, verificar, então, como é que essas mudanças colaboram efetivamente na nossa prática e o que essas propostas novas podem inovar, né, podem realmente trazer uma transformação, uma mudança para as nossas práticas, para as nossas aulas. Então, esse contexto atual, contemporâneo, ele prioriza a relação que envolve a participação de todos, né? A relação da colaboração, a relação da interatividade, portanto, que não seja algo que eu simplesmente veja, mas que seja algo que, ao ver, eu também interaja, e interagindo, produzo algo. É algo que não fique fechado numa propriedade somente para mim, mas que seja possível uma distribuição e uma redistribuição do conhecimento, portanto, esses ambientes colaborativos, abertos, é, e que são acessíveis a todos, né? Nós temos, depois nós vamos também, em outros momentos da disciplina, falar sobre é, o material, né, as licenças de material aberto, mas essa dinâmica dos multiletramentos, da cultura digital, ela está muito embasada dentro da ideia de algo que é mais coletivo, que é mais participativo e aberto. Né? É, então, tudo isso é, de certa forma, algo novo para a escola. A escola ainda está em um processo de apropriação, de compreensão dessas dinâmicas e de implementação dessas dinâmicas no contexto da sala de aula. Mas a BNCC traz, em vários momentos, discussões importantes, né, que tanto sugerem que os processos de leitura e escrita que sejam permeados, né, por esses é, dispositivos e que promovam, né, diferentes gêneros de, é, literários, textuais, multissemiótipos, portanto, vários suportes, né, de imagem que... As, as, tanto os professores quanto os alunos, né, todos os sujeitos do ambiente educacional, do ambiente escolar, recebam esse processo do letramento para os múltiplos é, recursos e que esses novos letramentos, eles permitam efetivamente que todas as pessoas participem, então que haja uma inserção, né, que a gente minimize um pouco a, o conceito de exclusão, né, porque nós, hoje, também precisamos estar atentos para a ideia da exclusão digital. Então, esse processo do letramento digital, dos multiletramentos, ele também tem um compromisso social de fazer com que cada vez mais pessoas sejam capazes de interagir com esses dispositivos, sejam capazes de produzir utilizando esses dispositivos e que se sintam é, efetivamente preparadas com a habilidade de interagir dentro dessa, né, dessa dinâmica dos multiletramentos na cultura digital. Na unidade 2, intitulada Educação e Sociedade, as dimensões do currículo, nós trazemos o texto do professor Antônio Moreira e da professora Vera Maria Candô, que é intitulado Indagações sobre o Currículo, currículo Conhecimento e Cultura. Esse texto, ele é importante porque ele traz algumas provocações, algumas reflexões para nós pensarmos como esse, esse currículo é construído e como é que ele absorve todas as diferentes é, matrizes, diferentes raízes culturais que nós temos, né, pela qual nós somos constituídos, né, nossa sociedade. É, então, os autores, eles inicialmente fazem toda uma discussão a respeito do currículo e de como a cultura é, está ou não contemplada dentro desse currículo. Ou que culturas são privilegiadas na apresentação desse currículo. E aí eles nos fazem a provocação, né, para que a gente precise estar atento para incluir no currículo escolar as diferentes manifestações culturais, suas diferentes origens, né, e principalmente quando a gente faz a inserção desses avanços tecnológicos, desses recursos tecnológicos, né, que as nossas oportunidades de tratar dessa diversidade cultural pela qual somos constituídos é grandemente fortalecida pelo uso das tecnologias digitais. Então, quando a gente fala né, da questão da cultura e da cultura digital, nós não descolamos né, essa discussão e essa relação de como nós somos constituídos culturalmente, a diversidade pela qual nós nos produzimos enquanto povo, enquanto sociedade. Então, os autores vão né, trazendo é, essas provocações para nós pensarmos como é que nós construímos efetivamente um currículo que valoriza as diferentes culturas pelas quais somos constituídos dentro do contexto escolar. Para isso, eles nos propõem a ideia do resgate das histórias de vida, a ideia né, de, da utilização dos casos reais do contexto da escola, portanto, nós é, vivenciarmos efetivamente valorizarmos as histórias de vida, as situações, os casos contextuais, para que alunos e toda a comunidade escolar efetivamente seja contemplada dentro desse currículo. E as tecnologias, elas proporcionam, assim, grandes possibilidades, né? Produção de documentários, produção de amostras, é, fotográficas, pesquisas, enfim. Existe toda uma, uma variedade de possibilidades para que essa cultura local, essa cultura real do contexto possa ser visibilizada dentro desse currículo vivo, que é o currículo que acontece ali no chão da escola, e que é construído e deve ser construído paralelamente com o currículo prescrito, com o currículo proposto. Né? A própria BNCC, ela em diversos momentos nos provoca a fazer essa relação né, é, constante do currículo prescrito, portanto, tudo aquilo que nós deveremos trabalhar com o currículo real. Né, aquilo que está efetivamente acontecendo no chão da escola. E esses autores, então, nos é, provocam a fazer né, essa relação, a não nos descuidarmos disso e não nos focarmos só numa abordagem conteudista. E as tecnologias digitais, elas nos proporcionam né, realizar essa, essa é, inserção desse currículo real de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais facilitada. E aí, a ideia de reescrever né, o conhecimento, a história, aquilo que efetivamente está acontecendo, tendo alunos, tendo comunidade escolar como autores, é, como atores dentro desse currículo, e é, visibilizar né, todas as, as diferenças, toda a diversidade né, ét, étnica, é, a diversidade de gênero, a diversidade... É, enfim, de línguas, nós podemos aí fazer toda uma, uma contemplação desses, dessas diferenças que nos compõem, né, enquanto grupo social, enquanto coletivo dentro da escola. A unidade 3, intitulada Práticas Pedagógicas no Contexto da Cultura Digital, é, também vem trazendo textos que nos provocam a pensar é, sobre essas relações né, no contexto da sala de aula, utilizando ou mediado pelas tecnologias. É, dessa vez, nós utilizamos o artigo do professor Antônio Dias Figueiredo, é, que nos propõe por uma escola com futuro para além do digital. Então, o professor Antônio Dias Figueiredo, que é professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, ele faz um estudo, né, um vasto estudo a respeito das diferentes tecnologias digitais e das diferentes metodologias que vão sendo também adotadas e produzidas na dinâmica de utilização dessas tecnologias. É, e aí ele vai fazer né, uma provocação, ele, ele nos convida a pensar nessa relação né, pedagógica que se estabelece é, por meio da utilização da, das tecnologias com a questão... Da, da, também, né, dessa dinâmica do híbrido, do presencial e do virtual, né, portanto, da presença e da distância, que são ali um elemento importante, né, que permeia cada vez mais as relações educacionais, ele vai nos convidar a pensar, né, em como toda essa dinâmica de utilização de tecnologias, dessa cultura digital, ela altera a, a ciência, né, trazendo progressos e fazendo com que cada vez mais nós tenhamos conhecimento, que a gente possa se apropriar desses avanços, né, e como é que isso chega na escola, como é que nós tiramos partido e colocamos isso também dentro dessa prática pedagógica. Né? Então, é um texto que é bastante provocativo também, ele vai falar a respeito né, de, uma, de uma mudança orgânica dentro desse espaço escolar, nós pensarmos, talvez, em diferentes organizações dos nossos tempos e dos nossos espaços escolares, essa é uma reflexão importante que vem surgindo também, né, a respeito de como nós organizamos essa dinâmica de sala de aula, dinâmica de presença na escola, então o texto também é bastante provocativo no sentido de é, questionar, né, qual é efetivamente a necessidade de nós termos a escola organizada, né, o sistema educativo organizado, com tempos e espaços tão estáticos, né, tão fechados, num calendário fixo. Então, é, todas essas discussões vão surgindo nesse texto como provocações, né, não temos respostas, mas é, são provocações interessantes para nós pensarmos também em nossas dinâmicas, né, porque também... Nós, a partir desse, da utilização e da nossa presença na cultura digital, nós começamos a perceber que a sala de aula não é mais limitada por paredes, né? Não é mais limitada pelo tempo relógio que nós contávamos antigamente nas aulas, né? Nós agora temos dinâmicas diferentes, estamos dentro desse currículo, dentro desse, dessa dinâmica da aula em outros momentos e em outros espaços, né, e aí é, tudo isso muda também a nossa relação com o conhecimento, a nossa relação com o saber, o nosso fazer pedagógico, né, a nossa prática. Então, e pensar sobre isso, problematizar, né, e efetivamente refletir sobre esses momentos, eu acho que é muito importante, porque nós estamos efetivamente passando por né, várias modificações, e talvez nós sejamos os autores de grandes transformações na educação. Né? Talvez muitas delas, é, algumas necessárias, né urgentes, inclusive, mas talvez muitas delas surgindo da nossa utilização, da nossa discussão a respeito desse fazer pedagógico, né agora todo imerso dentro dessa ideia de cultura digital. Então, é um texto também que contribui bastante para todas as nossas reflexões. E dessa forma, então, nós encerramos esse módulo. O material está disponível no AVA, nós temos os, os textos de apoio que complementam toda essa leitura, né, essa discussão que é proposta. Nós temos o vídeo. Acessem o material e tenho certeza que existe muito conhecimento e muitas aprendizagens para nós fazermos. Então, desejo bons estudos e até o nosso próximo vídeo.